Tudo o que a mulher da nova era quer é equilíbrio. Ela não se vê mais passando o dia todo numa empresa enquanto perde os marcos mais importantes da infância dos filhos. Por outro lado, ela também sabe que não consegue ser feliz sendo mãe em tempo integral sem produzir. Ela quer se sentir útil e ter um trabalho apaixonante do qual se Não existe autoestima se você não ganha o seu próprio dinheiro. Você não tem autonomia nas suas decisões, você não é dona de si. Se ouvir isso te causou qualquer tipo de incômodo, calma. Existe uma maneira de você trabalhar pela internet enquanto aprende assuntos que você ama. Existe um jeito de você encaixar o seu trabalho na sua vida e não o contrário. Tudo que você precisa para encontrar esse equilíbrio é um método que te ensine uma nova profissão, um passo a passo prático, estruturado em 30 dias, sem enrolação. Uma formação para te ensinar a dominar toda a rota da produção de conteúdo para redes sociais e atuar com o braço direito de especialistas incríveis. E se você é a especialista e quer arrasar nas suas redes, perfeito, o caminho é o mesmo. Eu cansei de ver mulheres com enorme potencial se sentindo inúteis. Enquanto elas cruzam os braços e se travam, eu vejo um mercado fervendo, uma demanda gigante. Nós estamos na era da produção de conteúdo, onde todas as pessoas e negócios estão nas redes sociais. Eu te apresento o um mundo de liberdade, onde você escolhe como e onde quer trabalhar, onde você determina quantas horas por dia vai produzir. Sem perder o melhor da vida. A hora é agora. Bem-vindo ao futuro. Bem-vinda de volta a si mesmo. Bem-vinda à Rota de